Gente gente é é assim o tempo todo todo sempre sorrindo sorrindo os meninos sempre alegres E é sempre festa Apesar de todos os sofrimentos que eles carregam na sua história A gente está aqui sempre vendo essa alegria E é bom co poder compartilhar isso com vocês Isso aqui é o nosso orfanato O orfanato da Waited Nations Aqui em Aketi, Nigéria <música>